Tudo bem com vocês? Eu sou o Tav e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje nós vamos construir essa varinha incrível vinda diretamente do mais novo filme de J.K. Rowling: Os Animais Fantásticos e Onde Habitam. Mas antes, pra vocês do outro lado não perder nada do que eu pronto por aqui, se inscreve no canal e clica naquele sininho maroto pra receber todas as notificações antes de todo mundo. E é lógico, monstrinho que é monstrinho, logo deixa o like no começo do vídeo. Milton Artemis. Fido Scamander, ou Newt, para os mais íntimos, foi aluno da casa Lufa-Lufa, era magnífico nas aulas de trato dos animais, mas era péssimo em transfiguração. Um famoso magizoologista e, é lógico, autor dos Animais Fantásticos e Onde Habitam. Hoje a gente vai construir a varinha mágica do personagem Newt. para vocês terem uma noção de como ela é, o comprimento, na verdade, da varinha ainda é desconhecido. Ninguém disse qual era o comprimento, mas olhando pelas fotos e pelo tamanho do autor... Eu tenho mais ou menos ideia de que seja entre 30 e 33 centímetros, nada muito além isso daqui. É descrito que a varinha dele é feita da madeira de lima, ou seja é uma madeira marrom bem clarinha quase amarela. A parte mais interessante acho que da varinha é que ela tem uma concha na ponta e o núcleo da varinha, ou seja, o que dá, vamos dizer assim personalidade para a varinha dele é composta de ossos. Então todas essas informações foram importantes para que eu pudesse reproduzir a varinha o mais próximo possível daquela do filme Então, se você é do outro lado quer aprender a fazer essa varinha super maneira igualzinha do Newt, confere o tutorial você vai precisar de um pedaço de graveto de árvore Tintas marrom claro, marrom escuro e azul Pincéis Durepox Conchinhas de praia Espátulas para artesanato Eu peguei a madeira de árvore e descasquei toda ela e fui afinando a ponta Eu acho mais interessante fazer assim com que qualquer outro material Para trabalhar com a Durepox basta misturar as duas cores em medidas iguais Até que elas fiquem homogêneas com um pedaço de durepox, eu fixo a concha na madeira. E vou acertando a massa para que ela fique mais próximo possível do modelo original. Música Faço uma tira bem fina de durepox e corto em dois. Com essas tiras, eu vou simular a rachadura que faz parte da varinha. Coloco uma e acerto ela bonitinho. Coloco a segunda tira por cima e não aperto muito para manter o relevo que vai ficar. Música Espátula, crio outras rachaduras e reforço a principal delas. Com a tinta marrom, claro, eu faço toda a base da varinha. A tinta marrom escuro, eu pinto o apoio das mãos e uso um pouco de preto para criar ainda mais profundidade. Com o azul misturado ao marrom, eu pinto a divisão da madeira. Um marrom mais escuro, eu vou criando rachaduras ao longo da varinha. E pronto! I don't know how I gosta de Harry Potter, gosta de animais fantásticos, então esse vídeo realmente foi feito com muito carinho pra você se fizer a varinha, não esquece de colocar aqui embaixo nos comentários ou mandar foto nas minhas redes sociais, é isso aí, até a próxima e...